Vamos fazer algumas questões agora para ver se vocês conseguiram assimilar um pouquinho desses itens até aqui. Bom, todos os candidatos são obrigados a abrir a conta bancária de campanha? O que, que vocês acham? Todos os candidatos são obrigados? E em que momento essa conta específica deve ser aberta pelos candidatos? Sim, todos os candidatos são obrigados a abrir a conta bancária de campanha, exceto os candidatos a vice. Esses candidatos, se abrirem as contas, elas são prestadas junto com a prestação de contas do candidato titular, mas todos são obrigados a abrir. Apenas não é obrigado a abrir naquelas cidades em que não haja posto ou agência bancária, mas o recomendado é que o candidato abra essa conta na cidade vizinha, porque, do contrário, ele também estará suscetível a muitos problemas. Em que momento essa conta específica deve ser aberta pelos candidatos? Bom, em até 10 dias da, da emissão do CNPJ, né, da obtenção do CNPJ, em até 10 dias o candidato é obrigado a ter essa conta bancária aberta. Mas, se for conta do fundo partidário ou do FEFEC, ele deve abrir antes de receber o recurso. Não importa se for em 10 dias, após os 10 dias da emissão do CNPJ. Ele só não pode movimentar esse recurso se ele não tiver a conta aberta. Partidos precisam abrir a conta bancária doações de campanha? Sim, precisam abrir essa conta, é obrigatória. E qual é o prazo? Tem prazo? Sim, tem prazo. O dia 15 de agosto, agora do ano da eleição, para quem ainda não abriu. Essa é uma conta permanente. Então, partidos são obrigados a abrir a conta doações de campanha, candidatos são obrigados a abrir a conta bancária de campanha, exceto o vice, e o prazo para os partidos é o dia 15 de agosto. Pode abrir conta bancária de campanha em correspondente bancário? Não pode. Pode abrir em posto de atendimento ou agência bancária. Em correspondente, não pode abrir. A, a, a, o comunicado Bacen, a carta circular, proíbe e a resolução também já diz lá que deve ser aberta em postos de atendimento ou agências bancárias. Cooperativas de crédito também devem ser evitadas. As contas podem ser consideradas não prestadas? Se os extratos apresentados forem os de terminal eletrônico? Sim, sérios problemas aí. Aquele, aquele extrato do terminal eletrônico ele não tem validade, não tem validade na prestação de contas. Apenas aquele extrato na sua forma definitiva, em PDF, aquele que você pega com o gerente do banco. Essas contas sendo consideradas não prestadas, por você, por exemplo, apresentar um extrato sem validade, pode lhe deixar inelegível por até 4 anos. Então, não deixe de apresentar os extratos corretos, os extratos definitivos, na sua forma final. Candidato que renunciou ao registro, desistiu, foi indeferido ou substituído, sem ter realizado nenhum gasto ou arrecadação, antes do fim do prazo dos 10 dias da obtenção do CNPJ, é exigida a abertura de conta bancária? Não! Não, mas desde que realmente ele não tenha realizado nenhum gasto ou arrecadação. Até porque, se o prazo sequer foi encerrado, como pode haver essa exigência para o candidato? Agora, se ele movimentou algum recurso, mesmo estando antes dos 10 dias da, do prazo final da abertura da conta, ele tem sim de ter essa conta aberta porque ele movimentou recursos, e isso só pode ser feito na conta bancária específica. Cuidado para não confundir isso com a necessidade, a obrigatoriedade de prestar contas. Não é exigido, nesse caso, apenas a abertura da conta bancária, mas a prestação de contas é obrigatória aí.